E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui o timbre do solo da música Like Stone Don't Slay. O timbre vai estar na descrição para é vocês baixar e tá colocando direto pelo Guitar Lab, tá bom? E também aqui no vídeo eu vou deixar os vídeos da configuração da pedaleira aqui, tá bom? Espero que vocês gostem.